Bem-vindo ao canal do BTG Pactual. Meu nome é Mirna Borges. Eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna. E no vídeo de hoje eu vou te falar o que é o Open Finance, como funciona e como esse sistema pode te ajudar. O Open Finance, que significa o Sistema Financeiro Aberto, permite que você compartilhe as suas informações entre diferentes instituições autorizadas pelo Banco Central. Assim a movimentação da sua conta bancária pode ser feita a partir de diferentes plataformas e não apenas pelo aplicativo ou site do banco. Promovendo assim a concorrência e a melhor oferta de produtos e serviços financeiros para o consumidor. Algumas vantagens e benefícios do Open Finance para você. Uma delas é que você está no controle com o Open Finance o cliente que escolhe como e com quem quer compartilhar os seus dados por meio de consentimento à instituição detentora desses dados. Outra vantagem é a segurança e a privacidade. O compartilhamento dos dados ele só pode ser feito após o consentimento. O processo é 100% digital e realizado dentro de um ambiente seguro. É muito simples e prático. Sempre que você desejar, a qualquer hora e de qualquer lugar, o usuário poderá compartilhar os dados de forma prática através da internet banking ou do aplicativo da sua instituição. Outra vantagem é que esse compartilhamento é gratuito. Esse processo de compartilhamento de informações não tem custo algum e caso você queira parar esse compartilhamento também é possível. Com Open Finance no BTG Banking é possível sim você organizar e acompanhar os seus gastos em contas e cartões de outras instituições também pelo Finanças Mais. Não tem como você se perder na organização financeira agora. né? Muito mais prático e rápido porque vai ficar tudo no mesmo lugar. Também é possível você consolidar seus saldos em contas e limites de cartões de crédito de outras instituições dentro do aplicativo do BTG Bank. Uma beleza. Eu sei que você pode estar aí se perguntando, mas Mirna, isso é realmente seguro? Pode ficar tranquilo porque os seus dados compartilhados são criptografados e 100% seguros. É você quem decide quais dados e com quais instituições você vai compartilhar essas informações. Vou mostrar aqui rapidinho no BTG Banking como é simples você pegar os dados de outros bancos e aí começar a condensar tudo por lá para que você possa se organizar melhor. Inclusive, se você ainda não tem a sua conta no BTG Pactual, link aqui na descrição desse vídeo, viu? É gratuito para abrir a conta, tanto a sua conta no BTG Banking quanto a sua conta de investimentos. Entrando agora na minha conta do BTG Banking para mostrar aqui para vocês o passo a passo, basta você vir no canto superior esquerdo, aqui onde está o MB né, de Mirna Borges, e vai aparecer ó: dados pessoais, taxas e tarifas, Open Finance. E aqui é muito simples, pessoal. Compartilhamento de dados. Quer fazer um novo compartilhamento? A ah, Mirna, eu tenho conta no BTG, eu tenho conta em um outro banco e eu quero acompanhar tudo pelo pelo Finanças Mais. Você pode fazer esse compartilhamento aqui, ó. Novo compartilhamento, pegar dados de outros bancos, meus compartilhamentos, ver históricos e status, meus pagamentos, consultar pagamentos realizados pelo Open Banking. Então, ó, novo compartilhamento, basta clicar aqui. E aí você vai pesquisar a instituição, a outra instituição que você tem conta, para que esses dados fiquem todos condensados no mesmo lugar. É simples assim, viu, pessoal? Música